Mostra <risos> a mão aí, filhão. Mostra a mão daquele jeito, cara. Mostra <risos> a mão daquele jeito. Você quer falar alguma coisa pra mim? Como assim? Ué, o que, que você falou ali antes, ali, pra ela? É... Que hora? Aquela hora lá. Eu não lembro, foi muitas coisas. Ah, você não lembra? Não tem nada muito importante assim que você queira falar pra mim? Ah... Em que momento? <risos> hum. Não, então deixa. Hum, hum, hum. Não hum. deve ser importante. Ah, eu falei pra Alice. Chris, que você era. Ah, eu sou. Eu sou. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. <risos> você não ouviu? Oi, Cris. Eu não eu confio vi. nela. Por que não? Por que você não, malvinhinho? Tem cara de ser policial, velho. Que policial, Cris? Mano, que eu não porra confio nela. Cris, Cris, você não acredita o que aconteceu hoje? Ah. Estávamos eu Cheirinho e ao de seu. Polícia. Não, que cheiro. Deve é sou eu, sou então, eu, porque eu fui preso, é porque... deixa eu explicar. Hum. calma, ouve, ouve. Estava eu e ao seu indo roubar uma loja. Uhum. Antes a gente roubar a loja chega a polícia. Ah, explosão uhum. de caixa aqui perto. Podemos revistar vocês? Aí eu falei, como assim? Ela... Aí a policial, a Katerine, falou o falou assim. Aí, ó. Ó. Oi, Fecha o vídeo aí, ô Fecha o rapidinho. Amor. Oi. Oi? Fecha o vida. A gente vai não, ter que um fazer um negócio. Então, vocês se gostam não, mesmo? Amor, se você for. Não vou falar nada, que eu não tinha nem, <risos> sab... nem tinha percebido. <risos> Tira a carteira da Mika, amor. A Mika falou que nem lembra dos nossos filhos. Sério? Soltando a gente. Tira a carteira Eu vou tirar a carteira dele. Hein, ô Pedro, mas vocês se gostam? O ele falou que gosta muito de você. Você gosta dele? Eu gosto. Ele tem um pirocão? Uou! Meu Deus, Três. Ah, mano, é curiosidade.